Fala galera, beleza? estou voltando aqui com mais um vídeo Nessa vez galera trazendo pra vocês mais um gameplay boa rapaziada, mano, o último vídeo aí Deu bastante visualização, velho Deu bastante like, rapaziada, Gostou bastante Então, vamos, vou ver a meta aí Mas eu acho que foi 68 likes Vamos tentar bater a meta aí, rapaziada Esse vídeo aqui de gameplay, rapaziada Dá muito trabalho pra editar Vamos tentar igualar a meta aí de 30 likes Não, 70 foi 68, vou tentar bater no máximo aí 50 likes aí mas divulga pros seus amigos aí, porque dá muito trabalho, mano, deixa eu ver o que tem de novo Mano, já o, o mano aí já falou que tem a nova atualização aqui, velho Quero ver a nova atualização E tem de novo na parada aqui, velho Será que tem vestiário, deixa eu ver Iiii... E... Tá cheio de negocinho aqui, hein? E, mano, será que eu ganhei skin nova? Ah, Salvar, eu vou usar essa skin hein, mano. Beleza. Passe de batalha, vestiário, loja. Nananana. Beleza, vamos pro jogo que interessa, né, mano? Mas só deixa eu ver os modos aqui, que tem modo novo. Mano, tá mais bonito, rapaziada. Realmente teve atualização. Batalha royale. Vamos jogar esse, esse batalha royale aqui, mano. Ah, não, é. Do... Eu jogar um jogo que eu não joguei ainda. Sobrevivência. Vou jogar esse daqui. Sobrevivência, não sei o que. Vai esse daqui, vamos ver como é que é. E é isso aí, rapaziada. Voltando aí no um jogo. Eu já volto com vocês aí, mano. Eita, rapaziada. Travou tudo, mano. Calma, calma. Ih, que que é esse cara aqui, velho? Que loucura, mano. Será que começou já, mano? Será que começou já? Tô meio perdido aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, tenho que vir aqui. Fazer alguma coisa. Hein? Caramba. Ah, passei de nível. Opa. Ué, não consigo sair. É, pegar essa arma aqui. Eita caramba Beleza passei de nível Tá é... Tá escurecendo eita tá Escureceu tudo Mano tá tudo em inglês eu não entendo o inglês velho Travou tudo velho Beleza passamos de nível Tem que jogar, jogar rapaziada tem que jogar sozinho uma vez aí pra ver como é que é Mas muito irado mano comenta aí se vocês querem um vídeo desse Vamos jogar... Deixa eu ver, esquadrão, vamos jogar esquadrão? É, vamos jogar esquadrão. Não, esquadrão não, esquadrão chato. É, esquadrão, vamos jogar esquadrão. Bora, bora. Mano, eu fico impressionado, rapaziada, que o Fortnite, ele acha a sala muito rápido, tá ligado? E galera, eu me enganei com o like lá, mano, é 50 likes. Bateu 50 likes. Vou tentar aí pelo menos, bater uns 45 likes aí. Eu sei que vocês conseguem, rapaziada. Vamos chegar a 27 mil inscritos aí. O YouTube tá meio bugado, então já deixa o like aí pra tá recomendando ele pra vocês mano, a não vai hein rapaziada mas tá preparando mano um minuto aí já acho, já... como eu tô em nível baixo mano aí demora pra tô com 600 bucks aqui mano, comprar alguma coisa já bom rapaziada botei modo sol mesmo mano, porque modo sol da única que tava indo mano eu quero ver o que tem de novo lá, o bagulho lá mano ah, patada, eu vou tá... Eu vou tá estudando mais sobre aquele modo ali. E comenta aí se você conhece aquele modo. Comenta aí com... Mano, não, mentira que tem neve no bagulho agora, velho. Tem neve no bagulho agora, mano. Caí bem na neve ali, que se foda, caguei... Tô cagando. Só pra que ver a neve, hein. Ah, mas vai rolar tiro pra caramba aqui, velho. Ah, é neve ou é... Ah, mano. É neve, é neve, é neve, é neve. Eu pensei que era... Eu pensei que era nuvem. Que nós tava alto, tá ligado? Eu pensei que era nuvem. Ah, mano, eu caí bem no... No velho. Mas beleza, nós mata os meus inimigos, nós vamos matar. Matar geral, hein? Caixa d'água aqui, mano. Cai bem aqui, beleza. E, e, e, e, e, e. Eita. Ai, mano. Entra um ongo. Que viagem, mano. Bagulho doido. Ai, ai, peguei fogo Ai, que bagulho doido, velho. Que bagulho doido. Ah, mano. perdi todas as minhas coisas, hein? Metade da minha vida perdi. Pega aí, ô cuzão. Ai, ai, tá travando, tá travando É tu Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Fusão Vou pegar uma arma aqui que tu vai ver só Ah, agora vem, vem, vem, vem, vem. pode vir Ah, ficou com medo, né Sentou na, sentou na farofa, negra Eita grama Pegar um material aqui velho Tá precisando de material Tô com cinquenta e... um ouro ali velho Que viagem é essa mano Que viagem é essa do ouro mano Fala de doze hein Eu curto mais essa 12 aqui Tá ligado Que essa doze ela pega mais direcionada A mira dela é mais rampa Porra, é essa velho Que viagem foi abisudeiro mano Que loucura mano Que da hora velho <risos> Que da hora mano Foi abisudeiro por alien mano Que loucura mano Vou sair daqui hein Tá tendo guerra, velho. Eu perdi vida por causa disso, tropa. Eu preciso sair que a save tá vindo, mano. Tá rolando treta ali, hein? Tá rolando. Eita, cara. Tá rolando treta. Vou sair, vou vazar. Eu já tenho uma doze, já, mano. Cadê? Eu tenho duas. Eu precisar de mais material só. Ah, mano, ele, come, ele comeu o meu material, velho. O bagulho pegou meus material, mano. Aí, ó, tem uma casinha ali, mano. Da hora, da hora, da hora. Tem uma casinha ali. Tomara que tem um baú ali, mano. tomara que tem um baú ali, mano. Travou do nada, velho. Ih, tem um negocinho aqui. Não sei pra que serve isso aqui, não. Pegar bala aqui, mano. E tem cara aqui. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Virei uma vaca, mano. Virei uma vaca, velho. Que loucura, mano. Tá, isso durou até quanto, mano? É, quem me pega agora? Nice, mano. Que da hora, mano. Fortnite tá muito louco. Fortnite tá de parabéns, hein, meu primo. Ó, baladinho. Nem sei que eu vou tá aqui, mas tudo bem. Caramba, tô em câmera lenta, velho. Tipo, é tipo um... É... Que prende espaço e o tempo ao mesmo tempo, mano. Muito louco. Eu preciso de arma, tropa. Não acho mais arma. Entrar aqui eu vou ver... Eu uma academia aqui, mano. Toma uma olhada, pá de boa. Não! Que uma mano! Jabiraca. Ah, mano, o cara me deu um tiro de 12, mano. Ah, velho, na moral, mano. Vou jogar mais uma partida. Ué, não tem mais como eu... Vou jogar mais uma partida aqui e já volto com vocês, rapaziada bom rapaziada, já entramos aqui, mano Que loucura, mano Foi, foi... abduzido por ali, mano Que loucura mesmo Mano, olha isso, velho Olha isso, mano Olha isso, tropa Vou cair bem ali, ali no meio ali, mano Pra ver o que que dá Mano, eu só morri porque o cara tava de 12 lá Tava de 12 alguma coisa lá Eu tava com essa... Aquela 12 lá, que eu falei que eu vou cair ali no meio Pra ver o que que dá, mano Será que eu vou ser abduzido? Vou ser sugado gente tipo um portal isso aí mano Posso ser ao mesmo tempo entrei aqui mas não aconteceu nada sai do portal e vou pegar umas armas, ah mano eu ganhei tipo um poder eu acho, mano que loucura o fortnite tá de parabéns nem então. tal cada vídeo que eu gravo o fortnite eu me impressiono cada vez mais tá massa mano o massa agora a limbar o espantalho aqui véio. pegar as madeiras aqui pra Vou pegar muita madeira pra não chamar muita atenção também. Peguei. Eu subiu lá em cima. Eu subiu lá embaixo, não dá, né? Vou quebrar essa parada aqui. Que eu acho que tem um baú aqui, mano. Não tem, não. Tô ouvindo algum barulho, mano. Eita, tem uma coisa lendária lá, velho. Aí, ó, falei que eu tava ouvindo alguma. Ih, ficou escuro, mano. E aí, ó, pegou alguma coisa ali que não sei o que é, mano. Tem uma coisa lendária aqui, velho. Uou, uou. Que loucura, velho. Será que eu consigo? Ah, não. só eu consigo pegar o objeto. Que loucura, velho. Ai, que da hora, mano. Olha isso. Foi. Que loucura, mano. Que isso aqui... Que loucura, mano Gostei dessa arma aqui, velho Quero tentar pegar no ar Ah, não dá pra pegar, não Joguei muito longe É, joguei muito longe ainda Mano, que da hora, mano Eu Agora só preciso de uma dose aí e já tá safe Já tô safe Só preciso de uma dose e tô safe, velho Vou trocar o Bandai aqui, mano Aí achei uma 12 do 12, hein, mano. Essa essa 12 aqui que o cara me matou lá, tropa. Foi essa 12 aqui, mano. Ô, louco, tio. Quem diria, hein, tropa. Ih, vai cair um negócio, vem aqui, mano. Vai cair um airdrop, vem aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um caminhão. Ah, não consigo. Foi. Caminhão dá pra pegar. Eita. Que loucura mano. Esperando cair o drop aqui, mano. Aí. A senhora. Vou pegar, vou pegar a Vou pegar aqui a tilde. E a boa. Já tô na safe, né? É, já tô na safe, tô tranquilo. Tô tranquilo, eu posso ficar aqui, mano. Já os urbulos chegar não. Opa, tem um baú aqui. Beleza. Ah, tem aquele negócio ali, mano. Que eu vi numa vaca, mano. Literalmente eu vi uma vaca. Eu vou pegar não. É tipo uma bola de futebol, mano. Da hora ah, mano tá pra subir lá em cima senão, eu Tô literalmente zoando ano achar alguém pra matar rapaziada tá? tá muito demorado isso aqui Falando em Clayton E alguém morreu aqui mano. Alguém morreu aqui Mano tem umas armas muito loucas tropa Deixa eu ver se ela tá... Vou brincar com o negócio aqui ó Vai filhão Quero tentar jogar mais pra lá, mano. Tô literalmente quebrando o negócio. E dá pra pegar a pedra também? É velho. Eu quero tiro. Eu quero samba. Aí E não dá pra pegar os caras, mano. Só dá pra pegar o objeto. Ah não funciona, velho. Não funciona o bagulho aqui. Tem que sair daqui. Porque não funciona. Opa! Pensei que dava pra pegar as pessoas, mas não dá não, mano. Deixa eu matar aqueles urubus ali, mano. Tá me irritando, já aí tá? Aí vem. Vem. Não, Tomou pai. uma jabiraca. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Compartilha no canal. Compartilha no canal aí pros seus amigos. Vamos tentar chegar a meta aí de 50 likes aí. Ou igual a meta até 45 likes. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.